Se liga, mano, que nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como você faz pra criar posts memes Como esse que tá aqui na tela do meu, aqui na tela do meu celular, olha Tipo post assim, assim, olha Tudo bem? Vou mostrar pra você como você fazer posts virais pro seu Instagram, morou? Então vamos embora pro vídeo Então galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Estou compartilhando a tela do meu celular aí para vocês agora, tá? Eu quero mostrar pra vocês, opa, quero mostrar pra vocês como criar uh, um post viral em formato de meme, tá? Como esses assim, olha, que eu tenho feito aqui pro meu perfil do Instagram que tem viralizado pra caramba, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui, olha, assim, são vários tipos, tá? Pode ver qual alcance é muito bom, o número de compartilhamentos, ó, é excelente, tá? Então funciona pra caramba Tem um aqui, mano, só pra você ter uma base olha, eu Vou pegar um aqui do que eu fiz com a imagem do Ronaldinho Deixa eu achar ele aqui, ó esse, Acho que é esse daqui, ó Se liga na quantidade de compartilhamentos, mano Mais de 212 compartilhamentos E quase 40 mil de alcance e tudo mais Então são posts que viralizam Bem fácil, quero mostrar pra você aqui como você faz pra criar, tá? Vamos lá, primeiro passo de todos, você vai entrar no Google e vai pesquisar por alguma imagem meme, tá? Se você já, já sabe mais ou menos de algum meme que tá rolando e tudo mais, você pesquisa por este meme aqui no Google. Mas geralmente eu faço o seguinte, vou dar um exemplo aqui, ó. É, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, ó. Vou dar um exemplo, quer ver, ó? Meme médico, tá? Que geralmente é o paciente conversando com o médico ali, né? A gente pode bolar alguma coisa em cima disso aqui. É, deixa eu pensar aqui, ó. Deixa eu ver... Aí tem que ser algum que esteja fácil pra você escrever também, beleza? É, mas vamos ver aqui se a gente achou algum legal aqui, mano, primeiramente. Olha só, você liga, pensando aqui, olha, eu acho que tem um bem legal que dá pra gente fazer também, que esses é esse assim, olha, no caso do homem, tipo, olhando pra mulher aqui, ó, por exemplo, Tá? Vou pegar uma base aqui, ó Vou salvar essa imagem Que você salva, tá? A imagem que você quiser Tô dando um exemplo por alto, tá? Mas vou salvar essa imagem aqui A gente vai fazer um meme Baseado nessa imagem, tá? O é, que vai acontecer, ó Você vai entrar aqui nesse aplicativo, tá? Que chama PixArt, tá vendo? Tá aparecendo aqui na tela Que é PixArt Eu uso ele, tá? Ele é gratuito Tem uma versão paga também E aí tudo mais E aí você vai abrir essa foto Que você baixou, tá? No caso esse meme aqui Eu vou pensar em algo por alto aqui, mano Eu não tô com ideia nenhuma Basicamente aqui agora Pra gente criar um meme Mas vamos fazer uma, uma parada aqui Primeiro passo é apagar esse texto que tá aí já na, na foto, né? Porque a gente quer criar o nosso próprio meme Então eu vou clicar aqui nessa opção aqui de desenhar, tá vendo? tem um pincel aqui embaixo, ok? Vou clicar nessa paletinha de cores aqui, ó Esse quadradinho todo colorido aqui para escolher a cor eu Vou escolher a cor branca, né? Já que o fundo ali é branco, ok? E vou passar o pincel aqui, ó, por cima aqui, tá vendo? É... pronto E vou apagar lá embaixo também no caso, né? Ó, vamos aqui Apagar e agora a gente vai bolar um textozinho aqui Que eu ainda não pensei exatamente no que a gente vai escrever aqui Mas vamos pensar em algo voltado para o mercado de afiliados aqui Que é o que eu faço, né? Que é vendas na internet Então vou fazer o seguinte, ó Vou escrever aqui, ó, tão linda É como se fosse o cara olhando para a mulher ali Tá? Vou colocar, vou clicar aqui em cor Vou deixar a cor preta E vou clicar aqui em fonte para mudar a fonte Porque acho que para mim essa fonte não é legal não Acho que essa aqui fica mais interessante, ó Peraí, deixa eu só aumentar aqui, pronto Agora vamos encaixar aqui, ó Tão linda, tipo olhando para a mulher, deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais legalzinho, né? O ponto de exclamação aqui. Pronto, tão linda. Agora embaixo, deixa eu pensar em algo para a gente escrever assim, ó. Tão linda e seria mais linda ainda se pagasse os boletos de cursos que imprime na internet. Bom, a gente que trabalha no mercado de afiliados, trabalha com vendas na internet... Sofre com isso, né? Várias pessoas imprimem boleto do seu curso, do curso que você está vendendo E acabam não efetuando o pagamento, né? Isso deixa a gente um pouco triste, vamos dizer assim Então, por exemplo, é um meme que serviria aqui Para quem trabalha no mercado de marketing digital, por exemplo tá? Mas você pode, você pode inventar um meme mais universal, no caso, tá? É, por exemplo, você poderia fazer uma parada assim ó, Se você fazer uma parada mais universal, mano Isso aqui é uma parada que viralizava com toda certeza, ó Tão linda E aí embaixo você escreve assim, ó Tão linda Que nem... Parece que peida, por exemplo, ó. É uma parada que, por exemplo, assim, né? Ficaria bem universal, ficaria um meme bem chamativo. Com certeza viralizaria isso daqui, mano, olha. Tão linda que nem parece que peida. E aí você pega aqui o teu arroba do Instagram, né? Você é claro, você quer aparecer. Você pode fazer aqui, pega o teu arroba do Instagram. Bota a cor preta aqui, deixa ele aqui no meio se você quiser, assim, ó. Pra ficar bem visível, né? Eu não deixo uma cor bem preta para não o quê? Pra não atrapalhar o a, a, a um andamento do próprio do próprio post né mas deixaria meu nome tipo aqui no meio assim ó para todo mundo ver tá ligado deixar só um pouco mais forte também né pronto agora sim olha ficou legal né tão linda que nem parece que peida <risos> ou você aí você pode bolar um texto baseado em, no seu nicho se você tem um Instagram sobre um determinado assunto você pode bolar um meme baseado nisso mas é bem simples tá aí você clica aqui em aplicar vem nessa opção de próximo clica em salvar e salvar o post aqui no seu dispositivo tá Que vai pra galeria é... Pô, começou o barulho agora de uma furadeira, parece aqui Mas o bom já tá no final do vídeo, tá? Então você vem aqui no Instagram agora, clica aqui em fazer uma postagem, ó E pronto, aqui estará o seu post, ó Tá? E aí estará o seu post, aí você pode postar, escrever o que você quiser aqui Beleza? Então, basicamente é isso, mano Se você achou interessante esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações Lembrando que as inscrições do meu treinamento, pra quem quer aprender a ganhar dinheiro no Instagram, tá? o ensino como ganhar dinheiro no Instagram, as inscrições abrem nessa segunda-feira agora, tá? E vai ter um desconto pra quem entrar na segunda-feira. Então se você quer saber mais informações, entre na lista de espera, o link tá aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link aqui. E me segue lá no Instagram também que tem muito conteúdo foda pra você lá, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, um grande abraço pra você, até mais!